Gente, olha aqui, gente Olha, gente Que bonita Essa aqui é a Magali E a Magali, diga oi, Magali Essa aqui é a Lara Oi, gente Olha a Lara E essa aqui é o Rex e Rex. E Rex. Lindão, Rex. Ei, ei, ei gente. Que beleza, gente. Que beleza. Gente, já tá nascendo dente. Meus bebezinhos já tá nascendo dente. Né, Rex. Eles já abanam o de chama, eles vêm, já brinca com a gente. É? E eles são bravinhos, tá? Eles são muito bravinhos. Eles gostam de brincar um com o outro. Latindo e mordendo. De vez em quando. Eles ficam nervosos Ô bebê. Cadê o Rex? Olha o Silvio, que esse fica rabinho, olha Cadê o bebê de papai? Cadê o bebê de papai? Cadê? Que nenê de papai? Cadê os silenizinhos? <risos> olha que gatinha, gente. Eles Ah, é, meu filho. Ah, hum, gostoso. Mas olha, gente, que linda. Pinche zero, olha. Olha, o mini é esse, gente Olha, tão gracioso Tão bonito Olha o Rex, olha Tá descu... querendo descobrir tudo Que que é isso? Eles são curiosos, gente Olha Olha, quer saber o que que é Olha que o Rex tá fortão, gente Olha Lá vai a Magali Que que ela é? tá querendo caçar ali Que que é isso? Olha lá Querendo descobrir o que, que é aquilo Onde que eu, tô? eu tirei isso da casinha deles e trouxe eles aqui pra minha casa pra filmar eles. Olha gente, que neninho gostosa, gente. Olha, gente. Que neninha gostosa, gente. É espertinha demais. Hein? Aí o panda sempre vem. Ele é panda Ele também gosta de aparecer nos vídeos, gente Esse aqui é um panda É o um panda vou, vou O cachorrinho perdeu, ver o que ele faz Olha o nenê panda Olha o nenê panda Olha o nenê panda Olha o nenê panda, Olha, nenê, panda. Ah, Pega o panda, gente Olha lá os três, pega o panda A mãe dele está me olhando Ó, oh, mãe, o pai tá ali vigiando O que você tá fazendo com meus filhos? Olha, querendo subir no meu colo Vem cá, nenê vem cá, nenê que você tá chorando? que você tá chorando, nenê Não chora, bebê Tá querendo comer ração Ele já come ração, tá, gente? Já come raçãozinha que você tá chorando? Já sentiu falta do sua mamãezinha? Olha lá mamãe lá, mamãe e papai Rex, onde você tá, em Rex? Vem cá, Rex, cadê você, Rex? Vem cá, bebê